democracia é nossa bandeira Golpe é uma história que já sei de cor Todos nós queremos um país mais justo Todos nós queremos um país melhor Bom, boa noite a todos e a todas que estão aqui hoje no Centro Cultural Esperança Vermelha E a todos que estão na sintonia, aguardando o início da nossa conversa hoje E a nossa roda hoje conta novamente com a presença do Walter Pomar o Centro Cultural Esperança Vermelha é um espaço cultural que foi uma iniciativa de militantes. Uma parte deles são militantes da articulação de esquerda, uma corrente interna do Partido dos Trabalhadores, mas também muita gente de movimento social, gente do PT, mas que é independente, e que contribui com essa construção aqui. Hoje esse debate sobre a saída da Inglaterra da União Europeia. Na semana que vem... Nós temos um debate sobre o encontro municipal, até de balanço, né, sobre as perspectivas que vão se abrir a partir do encontro municipal do PT, porque no próximo sábado acontece o encontro municipal do PT. O encontro municipal do PT vai discutir a nossa tática eleitoral, vai discutir a política de alianças, vai confirmar é, uma candidatura do Márcio postman que é uma candidatura que de consenso hoje dentro do PT, que unifica o partido, né? E então o encontro vai se debruçar sobre essas tarefas aí. Lembrando sempre que para quem está assistindo online, né? A, depois a gente faz uma roda de, depois da fala inicial a gente faz uma roda de perguntas, de conversa. As pessoas que estão aqui é, podem perguntar para a gente debater, mas você que está assistindo de casa também pode, tá? Tem um. Um, um cantinho aí no site que você pode clicar. Então é isso, eu vou passar a palavra para o Walter Pormaia para ele fazer uma fala inicial e depois a gente abre para a nossa roda de conversa aqui. Então, boa noite também. É, eu propus que a gente debatesse esse tema e preparei um pequeno roteiro, já que cada um de nós tomou contato com o assunto nos últimos dias, mas não necessariamente teve a oportunidade de considerar todos os aspectos que estão envolvidos. Né? Então, o nosso tema de hoje é esse Brexit. Né? É, Britânia, o BRE, e o exit, o saída, né? a saída da Grã-Bretanha, a saída dos britânicos é, da União Europeia. Esse termo, ele, na verdade, é uma adaptação de um termo parecido, o Grexit, que era a saída da Grécia, que se falava que seria resultado da má gestão dos recursos públicos e do radicalismo político de alguns setores do governo grego. E essa denúncia era feita, ironicamente, pelo The Economist e pelo Financial Times. Acusavam a Grécia de querer sair do, da Europa. Na verdade, o que a Grécia questionava na época era a zona do euro, eram as regras monetárias que vigiam na zona do euro. E agora o que a gente vê é a saída é, da Grã-Bretanha. Né? Não da zona do euro, ela não faz parte da zona do euro, mas é da saída da União Europeia. É, esse é um dado que é importante as pessoas terem em conta. Quer dizer, há muitos anos atrás, em 1973, 1973, a Inglaterra entrou na comunidade dos Estados Europeus. E em 1975, ela fez um plebiscito exatamente para confirmar ou não a decisão de entrar nessa comunidade de Estados Europeus. Deu 67% a favor da entrada e 33% contra a entrada. Ou seja, em 1975, houve uma votação similar a essa, em que a votação foi acachapante, tá 67% a 33%. Um terço contrário e dois terços a favor. Naquela época, a ratificação da entrada da Inglaterra na Comunidade dos Estados Europeus foi feita através de uma aliança entre conservadores e trabalhistas. Né? Foram os trabalhistas que é, encaminharam o plebiscito e haviam sido os conservadores quem decidiu a entrada. Né? Bom, Passou-se esse tempo todo e um governo conservador, o governo do, do Cameron, ele decidiu convocar um plebiscito e imaginava que o resultado poderia ser parecido com o daquela época, ou seja, uma aliança dos conservadores com os trabalhistas resultaria, mais uma vez, eh, na derrota daqueles que queriam sair da União Europeia, agora não apenas a comunidade dos Estados Europeus, mas a União Europeia. Né? A Inglaterra participa da União Europeia em condições diferentes das condições da França, da Alemanha, da Grécia e de outros países. Quer dizer, a Inglaterra ela não faz parte da zona do euro, se você vai à Inglaterra hoje, você tem que usar libra Esterlina, você não usa euro, e ela também não faz parte do acordo de Schengen. ou seja, ela tem regras migratórias próprias. Né? Então, no nosso caso aqui, a gente não percebe isso no Brasil, porque existe um acordo entre o Brasil e a Inglaterra e você pode entrar sem visto mas é, como também você entra sem visto prévio na União Europeia. Porém, a Inglaterra não é parte desse acordo. Né? Significa dizer que as relações da Inglaterra com a União Europeia são mais frouxas, são mais fluidas do que as relações de outros países. Pois bem, o plano do governo conservador, do Cameron, era realizar o, mais uma vez essa consulta popular e mais uma vez ter o mesmo resultado de 75. E as coisas não saíram como ele previa, como ele queria. Né? O resultado global foi mais ou menos 52% a favor da saída, mais ou menos 48% a favor da permanência. Né? 52 a 48, mais ou menos. Em números absolutos, nós estamos falando de 17 milhões e 400 mil contra mais ou menos 16 milhões e 100 mil. É uma diferença apertada mas, ao mesmo tempo, uma diferença clara. Certo? Nós não estamos falando da diferença de alguns milhares de votos, nós estamos falando de mais de um milhão, quase dois milhões de votos, de diferença a favor da saída. certo? E essa votação ela se deu em todo o território da Grã-Bretanha. Então, houve uma diferença muito grande de, de país para país. Né? Mas a média foi essa, a média foi uma média a favor é, da saída, surpreendendo... É, os observadores internacionais em geral surpreendendo os que haviam apoiado a convocação dessa consulta popular né? e surpreendendo o capital financeiro londrino. Né? É, o grande capital inglês fez campanha a favor da permanência da Inglaterra na União Europeia e foi tomado de susto com o resultado. Né? Muito bem. Quais são as interpretações que tem sobre o resultado? Isso é interessante. Se a gente lê, em geral, a imprensa, existem duas interpretações diferentes disputando. Né? Tem uma interpretação que diz, a decisão de sair da União Europeia foi produto é, do conservadorismo, foi produto da direita, foi produto da xenofobia, foi produto do ódio dos migrantes, foi produto, como eu li num texto de um brasileiro recentemente, foi da ignorância, da falta de razão, do desconhecimento, é, em resumo, é a tese de que ou bem as pessoas não sabem votar, ou bem as pessoas se deixaram iludir por um discurso fascista é, de setores que são contra os migrantes e que atribuem à União Europeia defeitos que a União Europeia não tem. É, essa é uma linha de interpretação muito forte, é, tanto na Europa quanto aqui na América Latina, e ela está presente em todo o espectro político. Né? Tem gente na direita e na esquerda que repete isso. A outra linha de interpretação reconhece que, na campanha a favor da saída, a direita teve um protagonismo muito grande, isso é muito evidente, Quer dizer, existia um partido, um partido pela independência do Reino Unido, esse é o nome desse partido em português, que defendeu publicamente a saída e que considerou o resultado é, da consulta popular como uma, um momento da independência do Reino Unido em relação à Europa. Então, é verdade que a direita teve um protagonismo muito grande, porém, essa outra interpretação atribui o resultado a um acúmulo de problemas, a um acúmulo de contradições, a um acúmulo de efeitos sociais negativos que a União Europeia teve sobre a classe trabalhadora na Europa, em geral, e na Inglaterra em particular. Quer dizer, está evidente, depois de todos esses anos, que a União Europeia, que com a forma atual, ela se consolida nos anos 90, está evidente que a União Europeia criou um modelo econômico-social a serviço das transnacionais europeias, é, muito é, orientado pela ideia da austeridade fiscal e que no âmbito da política é, exerce internamente uma gestão antidemocrática, as decisões da União Europeia são tomadas, como todo mundo fala, inclusive os defensores, por uma burocracia em Bruxelas, sustentada por um parlamento e por um conselho europeu que não dá atenção às decisões tomadas nos diferentes países. A gente teve ao longo desses últimos anos, votações anti-União Europeia ou anti-políticas de austeridade na França, na própria Irlanda, é, tivemos votações desse tipo na Grécia, em Portugal, e pouco importa. É, existe um, uma estrutura de comando na União Europeia, muito centralizada é, nas mãos do capital transnacional, em particular do capital alemão, e que passa por cima da opinião de setores importantes da população europeia. E, ao lado disso, uma contradição muito grande no que diz respeito ao relacionamento com o resto do mundo, Quer dizer, embora haja contradições entre a União Europeia e os Estados Unidos, ambos cumprem um papel muito agressivo em relação à periferia, em relação aos países em desenvolvimento, em relação aos países que não são metrópole do mundo capitalista. E isso leva a situações como a que a gente está vendo agora. Quer dizer, países da União Europeia participam da destruição de outros países do mundo e depois impedem, ou criam dificuldades, criam restrições para a entrada dos migrantes, que fogem desses países que eles ajudaram a destruir. Né? Então, a, a outra avaliação, parte da ideia de que é, os setores populares, em todos os países da Europa, estão é, em crescente contradição com o que é a União Europeia realmente existente. E que é isso que explica a, a vitória do, sa, da saída, né, no, no referendo, na consulta, no plebiscito que foi feito na Grã-Bretanha. Né? Claro, a direita protagonizou, a direita hegemonizou, porque grande parte da esquerda europeia é favorável à União Europeia. E, no limite, prefere permanecer na União Europeia tal como ela existe do que romper com ela. A gente viu isso no caso grego, em que o Siriza, o governo grego, convocou uma consulta popular. A consulta popular disse não às reivindicações, às imposições da troika, né, do as imposições da União Europeia, e o próprio governo grego, após o plebiscito, acabou capitulando, aceitando as condições que haviam sido propostas, aliás, aceitando condições ainda piores. Por quê? Porque ou aceitava ou rompia. E a maior parte da esquerda europeia, como eu disse, no limite, prefere a União Europeia do que sair dela. É, com isso, acaba que aqueles setores populares que estão cada vez mais inquietos, descontentes com a União Europeia, acabam sendo capitaneados, dirigidos pela direita, né? que de fato é, isso é bom ficar claro, quer dizer, é, os setores de direita nacionalistas que defendem a saída da União Europeia são, de fato, setores de orientação é, muito conservadora, extremamente racistas, em alguns casos fascistas mesmo. né? No caso específico da Inglaterra, a gente teve a situação em que, além do Partido pela Independência do Reino Unido, que era um partido de direita, o próprio Partido Comunista da Grã-Bretanha, que é um partido muito pequeno, foi favorável à saída. Tá certo? Então você tem uma ultra-esquerda e você tem uma extrema-direita é, apoiando a mesma posição. É, os dados indicam, é importante levar isso em conta, que cerca de 30% do eleitorado do Labour Party votou a favor da saída também. Se não tivesse votado, não teria vencido diga-se de passagem. Bom, quais são os efeitos é, de curto prazo disso? Né? É, no curtíssimo prazo, houve uma flutuação econômica enorme, houve fuga de capitais, houve a oscilação nas bolsas, houve de tudo um pouco, está certo? Mas esses efeitos econômicos imediatos, é, eles podem ou não ter prosseguimento, não está claro o que vai acontecer. Abre-se agora um processo de negociação é, na... Nos acordos constituintes da União Europeia, é possível sair, mas o processo de saída tem que ser referendado por decisões do Conselho Europeu e por decisões do Parlamento Europeu. E uma vez a saída seja negociada, essa negociação pode demorar bastante tempo. Tem dois casos, o caso da Noruega e o caso da Suíça, que demoraram anos. E esses dois casos, ironicamente, não são muito lembrados por aqueles que dizem que a saída da Inglaterra é o fim do mundo porque a Noruega e a Suíça não são propriamente países é, que digamos assim que estão em extrema dificuldade, em que as pessoas passam mal, em que houve uma desvalorização, mas são países pelo contrário, tá certo? Os países mais ricos e um nível de bem-estar social no caso da Noruega altíssimo e passaram por um processo similar de saída da União Europeia, né? Mas esse é um processo longo e nele, na minha opinião, pode acontecer de tudo, porque houve casos recentes em que consultas populares para apoiar ou não, por exemplo, o Tratado de Maastricht ou o Tratado de Lisboa, que são alguns dos tratados constituintes, foram simplesmente desconhecidos pelos governos. Então, não é automático o que vai ocorrer daqui para frente. A isso se agrega o fato de que nós vamos ter no próximo ano eleições parlamentares em alguns países importantes da Europa. né? O caso da Holanda, é o caso da Alemanha, é o caso da França. E na França, as pesquisas de opinião são muito é, chocantes. É, a França é o segundo país europeu em termos de repúdio ao modelo da União Europeia. O primeiro é a Grécia, com 70 e poucos por cento de repúdio, e o segundo é a França, com 60 e poucos por cento de repúdio. Ou seja, pode ser que, animados por esse resultado da Inglaterra, em outros países da Europa, se desencadeie, tá certo, um processo similar. O que não deixa de ser irônico, porque... Há alguns anos atrás, o mundo iria acabar porque a Grécia, um pequeno país do sul da Europa, com uma economia muito frágil, não é certo? É, e cogitava sair da zona do euro. E agora a gente vê esse processo ser desencadeado por um país rico, dirigido por um partido conservador. É, é um sinal de como a gente colocou no convite aqui da atividade, que a gente está vivendo um mundo em transe, né é, no âmbito da política, além dessa, no momento imediato desse crescimento das ideias conservadoras, que são as que capitanearam né, o processo, independente dele ter como base a insatisfação dos setores populares, a direita foi quem capitaneou politicamente. O resultado disso já se viu na Espanha, quer dizer, a votação do PP nas eleições da Espanha no domingo, que foi logo depois da votação, foi uma votação que surpreendeu quem estava acompanhando imaginava que o PP ia ter uma votação menor do que teve, certo? E na outra ponta foi o resultado foi recebido pelo Putin como uma janela, uma janela de oportunidades, vamos dizer assim. Ele deu declarações dias antes do referendo, preocupado com a movimentação que a União Europeia estava fazendo, em particular a movimentação que estava em curso na Finlândia, certo? por tabela, por gestão também da União Europeia, de transformar a Finlândia num país associado à OTAN, o que levaria as tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte para a fronteira da Rússia, para a maior fronteira terrestre que a Rússia tem com o país europeu. E agora, dias depois dessa constatação que ele fez, desse risco, dessa situação tensa que estava ocorrendo, ele chegou a comparar a situação de agora com a situação que se viveu em 1939, quer dizer, um cerco... É, é, a, a Rússia, e ele, logo depois do, do, do referendo, da votação na, na, na Inglaterra, ele disse é, que essa votação teria efeitos ainda de médio prazo que seriam positivos e negativos, e o que prevaleceria, teria a gente ter que dar um tempo, teria que esperar um pouco para ter certeza, mas isso gerava a possibilidade de... É, não são palavras dele, mas interpretando o que ele disse, da União Europeia baixar um pouco a bola e se dispor a negociar, e assim também ele esperava que a Inglaterra, com um novo governo, que eles vão ter que eleger em outubro, porque o Cameron renunciou, né, o primeiro-ministro inglês renunciou, é, ele também, o Putin dizia que tem a expectativa de se abrir novas negociações com a Inglaterra para dar uma distensionada na relação é, e, portanto, o resultado prático disso pode ser diferente daquele é, que os Estados Unidos desejaria, por exemplo. É. E, por fim, mas é dizer, o que tudo isso deixa muito claro é que aquela etapa que a gente vivia em que o discurso, nos anos 90, né, que era um discurso neoliberal, afirmando a globalização, o fim do Estado-nação, o fim das fronteiras, é isso tudo está se convertendo no seu contrário. né? A gente está vivendo um momento de redução é, de aumento do protecionismo, é, reafirmação dos interesses nacionais, reafirmação do papel do Estado, crescimento do conflito entre os Estados-nações, crescimento do nacionalismo, e um nacionalismo com um viés hoje muito conservador, mas muito baseado é, na classe trabalhadora. Por exemplo, eu ouvi uma, um relato esses dias sobre a Bélgica, o, o partido que se declara na Bélgica como partido operário é o partido de direita, porque é o partido que, nesse momento, está tendo mais apoio na classe trabalhadora. Ou seja, a classe trabalhadora, para defender os seus direitos, está fazendo um giro em defesa do Estado-nação, e como não encontra na esquerda apoio para isso, está buscando, está sendo atraída, está sendo cooptada, está sendo hegemonizada pela direita. Então, a gente está, vi está vivendo um movimento oposto, na forma aquele que a gente viveu nos anos 90, na forma. A forma, nos anos 90, era supostamente os acordos, a redução do papel do Estado, né? a abertura, etc. E agora a gente está vivendo um movimento oposto, e sob hegemonia de uma direita ainda mais conservadora. Então, é um período, assim, abriu um momento, se confirmou né? uma situação de muita tensão. Último comentário. É, me chamou muita atenção em várias reações um discurso do tipo, o povo britânico não soube votar. Né? Essa é uma coisa tão reacionária, mas tão reacionária, Quer dizer, nós independente do mérito, a gente tem que defender o direito da população inglesa de, pelo método democrático, um debate aberto, escolher o caminho que quiser. Quer dizer, é um, uma decisão de autodeterminação. Do mesmo jeito, agora, os escoceses, que acabaram de votar em 2014, que por maioria decidiram continuar permanecendo no Reino Unido, mas naquele momento um Reino Unido ligado à União Europeia, agora vão reabrir a discussão. Porque é óbvio, eles não querem ficar no Reino Unido sob tutela do Reino Unido. Eles aceitavam isso à condição de que pudessem ter um pezinho na União Europeia. À medida que o Reino Unido decide, por maioria, sair da União Europeia, é provável que a maioria do eleitorado escocês agora queira sair do Reino Unido e continuar fazendo parte da União Europeia. Qual é o problema? Da mesma forma, a Irlanda do Norte. Quer dizer, a Irlanda do Norte, por maioria, votou agora a permanência na União Europeia. Porém, diante do resultado global que foi sair da União Europeia, na Irlanda do Norte está a discussão sobre afrouxar os vínculos com a Inglaterra. E o próprio dirigente, principal dirigente do Estado eh, que é controlado pelos, pelos ingleses da, da Irlanda do Norte, sugeriu à população que quem puder tirar o seu segundo passaporte, tire. E o segundo passaporte, no caso, é o passaporte irlandês, é o passaporte da República da Irlanda, que não é subordinada, não é subordinada aos ingleses. Bom, mas que ótimo, seria muito bom para o mundo, e acho que é para a maioria do povo daqueles países, se a Escócia virar um país independente, se a Irlanda se reunificar e que a Inglaterra, país de Gales, continuem em uma unidade, não vai fazer mal nenhum para ninguém. E argumentar que isso é uma tragédia, não é uma tragédia, a gente tem que defender o direito democrático de cada povo se autodeterminar. Não precisa a gente concordar com o que foi é, a opção deles, mas desqualificar a opção deles é uma coisa que, do ponto de vista democrático, do ponto de vista da soberania nacional, é, na minha opinião, inaceitável. Assim, alguém de esquerda não pode ter essa atitude. Então, assim, para abrir a conversa, são esses os elementos que eu trouxe aqui para a gente é, poder, a partir deles, continuar conversando. Não, não.